Se vocês não carregarem muito a é carroça, posso levá até à próxima cidade e depois cada um de nós vai para o seu caminho. Se a gente não carregar muito a carroça... oh, oh, oh, oh Zé, não é que o gajo estar a vir regatear como se estivesse em alguma não. posição de... <risos> Faz o que a gente mandar, está <risos> aqui. Aquele género de mist no ar começa a ficar um bocadinho mais intenso. Okay. E vocês têm, tipo, uma ponte de um bocadinho partida. Chico. Eu o vejo está perfeitamente segura. Ok, então eu vou atravessar. O Jillian passa, passa para o outro lado na maior. Estamos a perto do que é, diz o Jillian. Brian, fez-se um toquezinho na testa, não no ombro. no verso se dizer então de também. O gajo faz isto e tu não te sentes abençoado. Parece tipo, a yeah, Miss cria aqui um género de um turbilhão, mas parece que o efeito desaparece. Hum. Só por ver de curiosidade, uhum. faz outra vez. Consigo fazer a Mage Facilmente, faz a Mage Hand, na boa. Consigo fazer a Minor Illusion? Yeah. Tenta -tent lá não outra é. vez o teu. Mais uma vez, ele toca-te e tipo... Nada acontece, essa vez ainda foi mais, mais tipo... Só fez uma pequena luzinha e puf. Faz o Mending e vocês veem a racha da travessa a fechar-se. Ok, pelos dados que nós temos parece que Spells, ou pelo menos can'trips de Divination, simplesmente não funcionam aqui. Nós porque, porque porque fazemos, fazemos, fazemos só, fazemos, só um, a carroça e usamos os bocados todos de madeira para complementar a ponte? As tábuas impedem que isto se e eventualmente todos vocês conseguem passar. Uma vez que para mim é super simples atravessar a ponte, um, o que é que vocês acham de uh, eu desatar, voltar para o lado de lá? Desatar a corda do lado de lado, a corda a mim vá, tento passar para o lado de cá? E já temos duas cordas compridas. E no fim de ela fazer isto, é tipo, <risos> o lado da ponte cai, não é? E depois de lado até consegue então, cortar o outro lado da ponte. Bolas, Bolas ferras, vés! Né? Vocês ganham aqui uma vantagem de caraços, os gajos que não vão conseguir passar por aqui têm que ir dar uma volta. Vocês sabem o que é, que é mais engraçado? É que eu tinha já planeado estes encontros todos e o último era o da ponte. Antes de saber que ia para uma carroça, porque eu só pus a carroça quando eles apareceram, quando disseram que jogar hoje. Foi tipo por acaso. Ah, olha, eu tinha achado que eu assim, olha, isto é uma forma inteligente de pronto, tirar isto, que é para a gente parar de abusar aqui da não sei quê, o que pensou bem assim, e difícil, tipo <risos> muito olhado. Confio que o padre Professor. vai à frente. Uhum. Uh, yes, less, what's up, what's up kid? Give me your hand, I can't see tá don't worry, don't worry, I'll hold it for you. Eu dou-lhe a mãozinha e ela vai ao meu lado. Entretanto, eu faço aquele a head dessa uma coisa que me interessa. o olho para a Ana diga assim: Fist bump me. Não estou me, bro. Eu explico-lhe: não, não, toca toque-lhe na mão, toque-lhe na mão. Ok, eu toco-lhe na mão, mas baixo com Toda a gente vê a 300 feet durante uma hora, é rasgar. Uau! Onde por essa ponta para os jovens equipeturas aqui do lado? What what's happening guys? Why did we stop? Gente. O Chege diz: "Olha, nem os quatro botão." Uma coisa, os gajos estão todos vestidos assim com o género de uns robos, tipo arruchetos. Bom dia. Somos viajantes. não we we we be no harm. Captain, captain, we have visitors. <risos> Let's get her there para agradecer o nosso Deus. Vamos... Fuck! Está-se bem. O quê? Acordou-me de merda! E é. é é que acordou-me de merda! E eu sei uma Fireballzinha <laughs> para largar isso. Ah, sorte! Deixaste-me aleijado, okay. um... okay. consideravelmente aleijado. É, Al Shader manda um ataque tão forte que os outros todos levam dano, opa. <risos> oh, <laughs> f***! <risos> então, eu, então, eu vou para pé delas. mato os gajos. Já está morto, ok. Então, olha, o Brian vai andar 20 feet, depois vai fazer teleporte, mais 20 feet. Não há aqui na pois não? Ah, okay, então esquece, esquece tudo o que está a Ok, o Brian vai se pôr aqui à frente, vai fazer um dodge o Brian entretanto mandou tipo algum pireto. Eu já vos mostro quem é que é o pai do Zé Filipe. Quem é que é o Deep Father ou o Deep One. Eu já vos mostro. Ele vai tentar mandar a Neto Ryan. Brian. Tem. A aparece aqui um urso gigante. Que o urso apanhar salmões. Toma tudo. 19 de ano. E para ti este salmão está morto. Vem para aqui e vai tentar mandar a Net ali a Karen. A sua train. Não está na... 14. Um o é para aqui. Dois, enorme de strikes. Uh. Damn! Alexandre, já não tem nada. Oh, Foda-se! Foda 6, 12, 15 dano. Não sei como é que estou sempre a levar na boca. Não, é Portanto, só... <risos> é com vantagem, certo, Manhunt? Estava escondido assim? E com a outra and... falha-se o ataque. E agora, malta? Agora está na hora, né? Vou fazer um face-step tenho que sair daqui. Quando ele fez o teleporte que eu vou buscar antes. Next one, vai tentar pelo corvo que eu, o. basta 4 dano e já está já. Foda-se, cada verde. Olha para a pequenina e vai tentar mordê-lo. bite. Entra! <risos> eu treinar um strike. Tira-lhe 10 de Portanto, morri. E a pequenina está down. Ela manda dois bolts <risos> dos cinco que a gente tinha e mata este aqui. Ai! <risos> Ai! Não, eu não posso rodar um certo! Certo! Não! Puxa merda! Puxa merda! o outro com a toa, começa a arrastar aqui a Karen e ele dá tipo aqui um relhão de dano ao, ao urso Ok, que é Vou fazer um neste que está a Bessor e dois no Death. Bess Elveth Put, esta gaja coitava 4 ataques, foram os dois critical, foi eles, mesmo. Mas dá 10 de dano ao gajo, agora Está aqui outro com a toa, começa tipo der à volta, olha para o chefe, fica a cara de posso agir, ah, e o chefe foge na, na merda qualquer, porque lá na língua deles, ah, é só que vocês percebem, e o gajo Sim. ataca o urso por whatever o chefe disse, e o urso, como se tivesse com uma bela cabeça de salmão, verga-se, obfugou-se o boss, e o gajo cai e fica tipo esperneado. Parece uma Magic Carp no chão. E agora tenho dois palermas a olhar para vocês. Eu penso que isto agora está mais lado mas ao mal, tu estou sequinho, não tem nada a forçar. Eu não sei o que é que ela foi atacar, mas tipo, disse pouco a cabeça a alguém mais uma vez. Eu primeiro ataquei este. É. E a seguir consigo chegar a mais alguém. Consegues andar um bocadinho e mandar a dragar aquele gajo ao fundo que o único que está vivo. Pronto, é isso. Frostbite o um gajo, tipo, parece que congela assim. Que é para lá. Ah, sashimi. foi fogo. Eu, eu vou é confiante dizer olá aos quatro a pensar. Ah, tá, tá fixe, tipo uma... Welcoming party. That's fine. Não, vamos yeah, sacrificar-nos ao Kuthuma. Gonna... Fucking shit.